Preciso conversar com o senhor. O senhor pode me atender aqui? Posso. É o Josué Parreira que quer conversar com o senhor. Ô José. Ah, oh, o Josué. Eu vi trazer. Eu... Vai, Louvra. Pra ver o senhor. Me peguei uma ué. Hein? Então, veja que o senhor está em dor. agora. pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. O senhor está bom? Estou bom, o senhor está bom. Que alegria ver o senhor. Que bondade. O senhor está tão bem. Cabelinho branco. É. O senhor não tinha cabelo branco quando eu conheci o senhor? Né? Tinha. Será lá do Barro Branco, bom, né? Piato. Barro Branco ou Barro Preto? Bem é que era lá. Barro Preto. Aonde que ficava isso? É lá perto do Carmo, Arfenas. Pra cá de, entre a Arfena e o Carmo. E como é que o senhor veio pra, pra cá, Sr. Zé? Eu, eu atrapalhei a vida, acabei com que tinha e vim pra cá com a mão adiante e outra atrás. E quantos anos que o senhor mora aqui em casa já? 40. 40 anos. É. O senhor e a companheira? E a Ione, Tadinha. E a Ione. E quantos filhos o senhor já tinha? Eu já? Fomos né? muito junto, 55 anos juntos. 55, e quantos filhos? O, é o Dois Edu... filhos. O, é o Eduardo? Eduardo, Luiz Henrique e o Paulinho. Deixa o sol bater no rosto, o senhor fica melhor. Mas... E, e aí, o senhor veio para cá e começou a trabalhar aqui com outra? Esconde a cabeça. Caminhão os... de Arara, caminhão... caminhão Boia Fria. Eu enfrentei Caminhão Boia Fria. E venceu? Venci, graças a Deus. Depois o senhor trabalhou em fazenda, né? Aí depois passei de administrador. De qual fazenda que o senhor trabalhou? Quenta Sol. Aonde que fica essa fazenda? Na região do També. O També? É. Eita. O proprietário é o doutor... Doutor... É de, de Sousa Nego. É, Ele tá liso, Josué. É, de, deixa esse galinha. O Josué, o, o, o Sousé tá liso, tá bem cuidado. O que eu... que Trabalha demais. Né? É, Trabalha demais. Ele fala que você tá trabalhando muito, também, não? é mesmo? O que o senhor faz? Agora, É. fico só sentado. Trabalha de canarim? É. Acabei, ficar. não tem canarim, não tem Acabou? nada. Acabou? Acabou. O Jesus é que ainda também tá chega o Galinha ainda. É, o Jesus é sacudido é novo. É novo. O senhor, já, já caiu oito vezes, mês. Agora eu estou chegando nos 90... Quantos anos o senhor conta hoje? 88. 88. Fiz agora no dia 8 de julho. Parabéns, viu? Parabéns. 8, 8 de julho. O senhor está muito bem mesmo. É muito sal que ele comeu. Né? E qual que é a receita que o senhor passa para nós? Trabalhar bastante? Eu trabalho. Eu trabalho de então, Uma chuva, sol, olha like, aqui como é que ficou meus braços. Ó. É. De chuva e sol lá. O senhor não tinha camisa manga comprido Não tinha, não, não usava, não gostava. É, e também não, não tinha jeito também, se se viso, o civil do senhor é mais bruto, né? É. Mais bruto. Ei, seu Zé, que coisa boa conversar Quanto com o senhor. Ô, ô, seu Zé, eu tenho dificuldade para descer. Eu sei. E o Josué, ele, ele não quer me ajudar também. Ah. E aí tudo isso, só fica reclamando de dor da perna, é, dor não do sei de quê. Faz oito vezes meu, Zé. Nós vamos conversar aqui. Oito oh, vezes. E o Josué tá bom ou não? Ah, vamos fazer oitenta agora. Já Quantos é? anos Josué? Oitenta. 80? É. Tá novo ainda, menino. Tá novo, com tô... 80 anos eu tava trabalhando na Eu tô caindo que nem cavalo velho na rua, tô já caindo. <risos> Ei, tô... José, tá vendo o que <risos> que o senhor <José> já tá falando? É <risos> filho eu esqueço. Quando eu tinha 80 anos eu tava trabalhando. Você, você já tá com 80, já tá querendo aposentar, ué? Você ainda tá em Franca? Tô em Franca ainda. Graças a Deus, estou lá, Muito lutando bom. lá e, e, e tendo vitórias lá, graças é, a Deus. Graças é pedreiro lá, está fazendo, pegar uma construção lá. Né? Eu estou querendo trabalhar lá, mas o, o Josué não quer ser meu ajudante? É? É. Zé, a coisa melhor que tem é estar vivo, é nesse vivo, momento. É viver, é, é vida longa. Vida longa. E, e eu... Porque quanto mais eu vive, mais senhor aprende. É. E se morrer com um novo, não aprende não nada. Não aprende nada. O senhor é uma experiência de vida. Ah não, o nosso espírito lá. é vivo, meu querido. É, o nosso espírito. é vivo, morre é o corpo. O corpo é vivo. É, mas eu não gosto, eu quero entrar lá não. Vira a caminheta é lá dentro. <risos> Você não eu entra. Que, ó, a, a, o... morte, a morte é o começo da vida eterna. É uma libertação do corpo. É, É vamos porta viver da vida eterna. É, é a porta da gaiola que se abre... E a gente vai viver é. outra dimensão. Outra dimensão. Dimensão espiritual. É. E o, o, o Zé Henrique Luiz, Henrique. Luiz Henrique. Ele faz muitas palestras bonitas, não faz? Faz. O Paulo. O Paulo. O Paulo, o, o, o, o Paulo, o, Paulo e o Eduardo, o Zé, sei, Eduardo. O Zé Eduardo. É. E o Paulo trabalha no PROCON. Trabalha no PROCON. É. E o Zé Eduardo lá no hotel. No hotel. Essa semana ele estava lá pro Chile. Pro Chile? É, foi com a mulher, um filho. Foram sexta-feira passada. Falou que ia voltar até dia 30. Agora não sei se ele já voltou. É. Mas é isso aí, que coisa boa, Zé, A gente conversar com o senhor é. e eu poder registrar a história tempo do senhor. Na igreja e comunidade é. que era, né? muito bom, né? Era. um tempo gostoso, bom, tempo bom muita paz, saúde, é. é. perna. Mas é que eu estou melhor agora, graças a Deus, Graças a, a, Deus, é igual a Deus. Igual a o senhor, mesmo hein? Jeito. É. vivendo do mesmo jeito. Vivendo mesmo jeito. A graça de Deus. É. Seu Zé, a vida é um desafio constante. É isso. E um aprendizagem. De cada dia? É. Cada dia você tá aprendendo coisa nova? Agora eu fico sozinho aí, ó. É. Os filhos uh, trabalha chega só depois das 5. A, a nora foi na casa do pai dela, na roça. Liciona também, chega só depois das 5. Então eu fico sozinho. Tá bom demais? É? Tá bom demais. É. Você tá tomando banho sozinho, não tá? Tomo um banho sozinho. Então tá bom, ué. Graças a Deus faço a minha hum. barba. Não, ué. É, é isso aí, é eu tenho medo só de paralisar Mano. e entrapalhar a cabeça quando caducar. É. Aí é ruim. Mas no caduca não. Mas ficar com a cabeça boa, pode. Casa abrir. boa, é. O José tá com o galo aqui, ó. Ah, Ele tá querendo é. mostrar a cabeça do galo mostra a cabeça do Você galo aí. Ele tá criando ele. galinha. Ah, eu não, não, eu, eu não paro não. Ah. Não sorte não. não, só a mano. cabeça dele. Não soltar não, sabe? se eu soltar aqui eu perco ele. Ó. É. Ah, ele é ah, de brinco, ó. olha. É. É. Tem um brinco aqui de lado, ó. Ah. Bonito. Esse é o ouvido dele, José, que brinco. Então é o ouvido? Então, dela. dele é... Mas tem uns perninhas para trepear. É ouvido? É... Um é. é ouvido, mas... É novo, Isso é um frangão. É novo, um lote. Eu, José, eu já, já, já gosto tanto de galinha índia, viu? É. Eu, Olha, eu gosto de galinha, mas é no prato. E tem 12 pratos lá em casa. Está começando a cruzar. Mas como até o dono? Vai cedo de tarde, é, pire, pire ela na lavagem. Porque se os povos. Ele fala que tudo. quando a pessoa não tem uma sarna, ele arranja uma sarna, né? Não ele arrume. gosta do, de coçar as eu coisas. Tô é. Eu estou proibido Eu estou proibido. Proibido? Eu tô caindo demais na rua, mulher, semana eu já cortei o pulso. Eu não sei o que que eu faço, porque eu tô sofrendo da vista, né? Mas eu, quando o sol bate nos meus olhos, o meu fio eu não vejo ele. E minha pele é curta também para certa altura. Quando o lugar é mais alto assim, eu caio. Que isso. Agora é a mulher que tá mandando né? Toda a vida. <risos> é. e, a, e a dona o é senhor viu ela? Ela é. pra vai para a Suíça, volta para a Suíça, volta para São Paulo, 28 vai. de julho. Sobre o trabalho do senhor, o que, que o senhor fez que mais deu alegria para o senhor? Mais alegria? O senhor é um menino, o lembra do pai do senhor, a mãe? Lembro, lembro do pai. Da Como é que é o nome do pai do senhor? João Messias de Almeida. E a mãe? de Adelar de Almeida. O senhor lembra dos avós, do, dos tios? Avó, não. Das, das, das, os os avós eu não conheci. Todos os dois morreram onde eu nasci. As avós eu conheci. Como é que ela chamava? Helena Cândida de Armeida. E a outra avó? A outra chamava Osória. Osória. Ela era de Armeida também. Tudo as duas era a nossa família. É. E com Armeido com Armeida. É. O, o Suzé o senhor eram quantos irmãos? 15 irmãos. 15 irmãos? 15. E o senhor está em que lugar desses? Estou no meio, tem sete para lá e sete para cá. O senhor fala o nome deles? Falo. Ah, então eu quero ver o senhor lá. A primeira é a mulher, é a Zumar. O segundo é o Jair. O terceiro é Helena. O quarto é o Elir. A, a quinta é Varlim, tá em Gurupi, no Goiás. É o outro chamava Casimiro, nós tratava ele de Mirinho. E o, o outro, a, acima de mim ainda, é a João, o nome do pai, Filho. Sim. E depois eu, em 1928. Isso era de 1928. 28. E depois o outro era farmacêutico, a Laura Lencar de Almeida. Morava onde? Morreu é. em São Paulo. Morreu em São Paulo. Sorteiro. E a outra, Maria Antonieta de Almeida. A outra, Zuleide de Almeida. A outra, Zilar. A outra, Sineide. E é o outro, Paulo e Cid, era Gêmeos, os dois caçulas. Os dois caçulas? Paulo e Maria Curitiba. Mas que família grande a do senhor, velho. É. Muito grande. E estão esparramado aí no, no, no estado de Minas, São tem, Paulo? Tem, tem raiz lá em Niterói, em Campinas, em São Paulo, em Gurupi, em Goiás. Em Barro Preto e aqui. Parabéns, é. parabéns, viu? Que coisa boa, é. coisa boa conhecer. Ô, ô, ô, São José, tio, avô, o senhor não lembrando de nenhum? Porque o, o pai do senhor era um dos mais novos ou mais velhos da família lá? Da, da Eu, família é. de, do meu pai, ele era o mais velho. Era o mais velho. É. Então o senhor conheceu tio, avô? Ou não? O avô, Ou tia? A mãe dele eu conhecia, a, a vovó Osória. Mas e irmãos da, da, dela, o senhor conheceu? Irmão do meu pai. É. Pedro Messias de Almeida Magalhães. Era coletor. Lá em Barro Preto. Barro Preto. É. Tio Tio Custódio era viajante de tropa. Morreu em Varginha. E tem o Antônio Messias morreu matado lá em Barro Preto. Lá em Barro Preto. Eu é, conheci E eles todos casaram, tiveram famílias grandes? Só o, o né? Pedro Messias ficou sorteirão. É. O, o Custódio também morreu sorteiro. E o Antônio Messias deixou família em Campinas. Em Campinas. Em Campinas. Antônio Messias... De Almeida. De Almeida. É. E o senhor tem contato com eles ou não? Com. Lá de Campinas? Com, encontrava, mas agora morreu, estão acabando, são só as moças. O, o, o, o, os dois que eram homens já morreram. Um trabalhava na Mujiana, o outro foi torneiro de bonde em, em Santos, Campinas. Depois foi motorista. O Fia viador. Vamos, Familiona grande. O filho mora em Sorocaba. Sorocaba? É. O nome dele você não sabe, né? Era. Jum, é, é, é Messias. Messias também, o é nome do pai. Nome do pai. Nome é do também pai. Ele Messias. O senhor Zé, eu quando eu pergunto assim, é para localizar a família do senhor. É muito grande a família, é grande. bonita, né? É grande. Gente, gente que é. esparramou a semente para muito. Muita época. é. É. É uma árvore tudo, que deu muitos frutos. Quer dizer, ajudou a habitar o Brasil. Ajudou a habitar o Brasil. É. E, e eles são todos grandes, igual o senhor ou não? Porque é. o senhor é um, um alto, é, é tudo grande. É Do tamanho bom. Do é. tamanho bom. É. A mãe do senhor era sacudida. Era fazendeira. Fazendeira. E eles é tinham. É, e, e os partos eram tudo na, em casa mesmo ou não? Naquela época? Tudo era. em casa. Com parteira. Com parteira. Nascia o menino, aí ia guardar era para, os... Naquele tempo para de... ir atrás do médico era muito difícil, não tinha, não tinha hospital, não tinha nada, né? Mas... É bom registrar essas histórias, viu, é. José E ali era a medicação, é mais chá caseiro, né? É, a chá caseiro, de remédio de casa. É. Né? E, e mais é a sopa da galinha, para guardar os resguardos? 40 dias. 40 dias. É. E farinha de Meu milho. Meu pai prevenia 40 francos. Aí fazia aquela. É, tinha um galinheiro lá em casa, fechava, todo dia matava um, todo dia matava um, fazia a sopa. A, a sopa da, é. do resguardo. E a... e a meninada juntava também, né? <risos> juntava. E a farinha fazia na, na fazenda mesmo ou comprava de farinha de fora para fazer? milho. A gente é que... dava o milho, levava o milho e uma senhora lá perto, uma sitiante, torrava para nós, sabe? Nós levava o ah. milho e torrava, minha mãe pagava pela torra. torrar. Sim. Mas é gostoso aí é é, que O ela... milho nós é que levava. É pôr de molho. É. O Josué o José nunca comeu sopa de galinha. Ah, é. muitas vezes já. Que é isso? E é coisa boa, Josué? Boa. Mas tem que parecer o um pouco que de O ele não comeu, ele mexe é. com galinha, mas ele não comeu o frango a molho pardo. A molho pardo? Né? É. é meio... tem um pessoal, né? o sangue fica preso no pescoço, né? É. É, é na hora de matar, né? Aí tira o sangue. Aí tira, é, põe tira ele no, o no vinagre. Põe latinha, é. põe no no vinagre taia. e depois põe ele na, na hora que afoga o frango. Joga. É. é. Eu sou Zé. Aí fica o frango a mulher. né? O senhor comeu muita carne de, de porco? Fui criado com porco. Carne de porco e gordura de porco. Lá em casa ela tinha camarada, era. Tipo, fazenda, né? É. É, então tinha carreiro de carro de boi, retireiro, terreireiro, empregada na fazenda, fazia quitanda. Naquele tempo não tinha padaria lá. Tinha que fazer quitanda toda semana. Aquele forno grande de barro. E tinha o, forno, o quitandeiro. É, e matava um porco por mês. Botava nas latas aí? E latava. Gastava e comia carne e eles falam que faz mal. E eu como torresmo, carne de gordura até hoje. Gosto de carne gorda. E de por isso porco. já está liso e forte, porco. sacudido. É, é. Carne de porco é, né, é. é saudável. Hoje eles estão descobrindo eu, eu, isso. De carne de gado eu gosto, quase não, não compro, não é. gosto. Carne de porco. porco. Só. É, eu estou aqui conversando com o Sr. José. Ele é pai de três homens distintos aqui de Cássia, né, e a gente é amigo, e esposo da Dona Ivone. O senhor ficou casado quantos anos? A Dona, Dona Ivone. Jorge. Ione. Casado? É. 55. 55 anos. É. E, e ela era, participava da nossa igreja presbiteriana. Ela fundou a igreja é. em Alfenas. Lá em Alfenas também. Mas eu Atenas. não era... É, da igreja. Da igreja, é. mas eu não... O punha, né? O apoiava ela e ajudava, é, sabe? Certo. Isso é muito bom. Os pastores frequentavam a minha casa, me lá na roça, quando eu morei na roça aqui. Você lembra de algum pastor lá, daquela época, não? Né? Lá em é, Alfenas? Eu lembro, eu lembro deles, mas não lembro o nome. O mais. nome, né? O pessoal do um jeito desse. Eu não lembro o nome. É. Eu estou conversando com o Sr. José aqui. Hoje, uma alegria para gente estar aqui em Cássia. Tá e, e junto com o Josué. O Josué é de família parreira e ele tá sozinho porque o irmão dele já partiu e ele tá aí com uns 80 anos aí, mexendo com galinha, com galo. e... e o Josué e, ficou e, sozinho. É, é caí na rua. Os irmãos, acabou tudo. Ah, limpou é, o terreiro. Ó. É. Mas eu é um era amigo sete da gente? irmãos ficou só eu. Ah. Sete homens ficou só eu. Ah. Morreu tudo. Mas agora demais, velho. É. Mas o senhor está forte e firme, ainda vai é contar muitas velho, histórias fiquei... aqui. Aqui é Cássia. Cássia é uma cidade bonita. O senhor escolheu para morar aqui no, no alto, que daqui o senhor, o senhor vê muita coisa lá embaixo, né? De... senhor? <risos> isso aí para subir aqui, o coração. Isso não... aqui é. O, o, o, o morro é forte. É forte. Perguntei se vai lá nos rebósicos um dia, quando faz andar, a gente leva isso lá. É, mas ele não ele sabe? É... O senhor não sabe? Quase todo que, mundo aqui, velho. O senhor sabe lá, ir lá no Sou Zé Borges? Na roça? É. é... O Aê é, é. Pela cooperativa, né? É, pela cooperativa ali. É a cooperativa de gasolina. É. Não. É, também, né? é lá na saída, lá na saída. Passa na, na, na, na onde é que tem a coisa da luz, a distribuidora. O... acha mídia? A semiga? É lá. Lá, você passa beirando a semiga e, e, e pega o espigão e desce. É pega é do homem é. que tira leite, né? Do Zé Renato, passa na porta do Zé Reinaldo né? Zé Reinaldo que tira passa. leite? Passa. Zé Renaldo. A dona Lúcia, conta pra ela, a fazenda que não tá se é grande. Eu não sei também que ela é. Ela morreu agora há pouco tempo, né? Quem? A dona Lúcia, que morreu? A mulher do Zé Borges? Não, do Cício, filho do Cício. A ah, Lúcia do Cício, do, do é, morreu é. agora. É. Deixou muita terra aí. Deixou. Mas venderam agora o Zé Borges, o Paulo Borges comprou, comprou 170 arqueiros Bom, é. De uma, de, uma, de uma fazenda aqui na da Pé -de ficou agora só do Tandé. Lá perto do Maurício comprou? Comprou. Uhum. Lá, do, lá agora é do Paulo Borges, na uhum. Fazenda Paineira. Bom. Comprou para fazer o inventário, tinha muita terra, mas não tinha dinheiro. É. é. E o negócio fica caro, né? Fica. E essa daqui do Itambé, que tira é boi búfalo? Parece por é Itambé fora, né? É, é. É no Itambé. e também ando, ando Itambé, ando à direita. É, é perto do lago. Lá do lago, que eles fazem uma É perto, para cá dos lagos, do do Afrango, do, é, do onde eu trabalhava na fazenda. Que entra a direita sol. lá, O trabalhava era lá. Você trabalhava lá. Do é. é, Edinho, né? É. é. Entra direita, pouca coisa. Depois do...